O Diego Rios mandou essa pergunta. Tenho visto de B1 e B2, o que é de Turismo e negócio? Né? Turismo, é. Isso. Contra. O cara tá, tá bom aqui. <risos> que vence daqui um ano e na época que tirei era solteiro. Agora quero renovar e tirar o da minha esposa e filha. Será mais tranquilo pela sua experiência nessa área? Então ele tá querendo dizer. Vamos lá, pode responder. Tá... Aos... Você que escolhe. Qual é o nome dele? Uh, Diego Rios. Diego. Diego, obrigado pela não. pergunta, vamos lá. É, visto B1 é um visto de negócio, visto B2 é um visto de turismo. Né? É errado quando as pessoas falam, eu tenho visto B1, B2. O, o, quando você entra, você entra com um deles só. Você nunca vai entrar nos Estados Unidos com os dois simultaneamente. Tá? Porque a partir do momento que você cruza o border, você passa a ter um status e não mais um visto. Eu inclusive fiz um, um vídeo sobre o Alain dos Santos, Hum. onde as pessoas é, questionaram muito para mim, poxa, mas e se caçarem o passaporte dele? É, eu vi. Né? O que, hum. que acontece se caçar o passaporte? Nada. O que acontece se rasgar o visto dele? Nada. Porque o que importa para ele nesse momento é o status dele, não o visto dele. tá? Então vamos lá. É, você renovar isso tem uma fila gigantesca. O fato de você ter um visto... E você pedir para sua esposa e sua filha, não exclui a sua esposa e a sua filha de uma entrevista. Talvez exclua a sua filha. Ele fala a idade da menina, não? Não. Ah, não. É, principalmente se ela tiver menos de 14 anos, ela não vai nem se Mas pé. ele fala que viajou duas vezes para o Canadá e Cuba. Durante esse período, mas não nos Estados Unidos. Que bacana, ele foi pra, você foi para Cuba, foi, foi para a China, <risos> Afeganistão, são lugares bons para você visitar antes de, de, de é. pedir um visto americano. É, então é assim: não, não, há nesse, não há obrigatoriedade de dispensa de entrevista para maiores de 14 anos, pode ser que deliberadamente o consulado resolva entrevistar só a sua esposa e não a sua filha ou pode ser que ele peça a presença das duas lá. Vai, preencha a DS 160 direitinho, deixa claro que você tem visto, deixa claro que ela vai viajar junto com você, na hora que pergunta ali se você tem outros, é, outros familiares que vão viajar junto com você, menciona isso, pode ser que facilite com certeza, mas não é algo garantido. É, é uma coisa que todos falamos, né? É. que visto não, não tem como garantir. Se alguém não, fala não. que garante, Foge. Aí tem coisa. Foge. Sai correndo.